Está precisando de seguro para sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. E aí família, beleza? Eu sou o Diogo 011 e no vídeo de hoje, família, eu quero falar para vocês aí dos rumores do lançamento da CB300F 2023. Acompanhe o vídeo até o final, família, que eu vou trocar uma ideia com vocês sobre se vai vir essa moto para o Brasil ou não. Vou falar sobre o preço dessa moto E vou falar sobre algumas especificações técnicas dela Vou comentar minha opinião E quero trocar uma ideia com vocês Quero saber a sua opinião também Você acha que essa moto vai vir para o Brasil? Sim ou não? Comenta aqui, deixa nos comentários a sua opinião Se essa moto vai chegar no Brasil ou não É o seguinte família Essa semana o pessoal tá falando Está lançando várias notícias né, no mundo das motos é até vários sites também estão publicando Que a essa, essa CB300F, deixa eu encostar aqui na sombra Que ninguém é obrigado a ficar no sol, é né, queimando O sol tá muito forte aqui na minha cidade hoje Deve estar tá fazendo mais de 30 graus tranquilo Seguinte, é quem nunca parou na sombra, né família, comenta aí Então, essa CB300F, ela foi registrada pela Honda aqui no Brasil essa semana, tá? É, esse registro não quer dizer que a moto vai vir obrigatoriamente pro Brasil, tá? Mas é o seguinte, ela foi lançada em agosto desse ano de 2022 lá na Índia. Família, o que, que vocês acham dessa moto? Eu achei ela muito bonita, tá? Ela tem praticamente tudo que o pessoal aqui do Brasil pede para a Honda colocar nas suas motos, essa moto já vem, então se ela chegar aqui no Brasil a Honda vai ter acertado muito, tenho certeza que vai ser sucesso de vendas se ela chegar aqui no Brasil, a Twister que seria a moto que iria sair de linha, vai entrar essa CB300F, ela tá bem desatualizada, já faz bastante tempo que a Honda não traz nenhuma novidade na nossa Twister, e, então, família, na minha opinião, é, eu acho que sim, a Honda deve trazer essa 300 cilindradas para o Brasil, mas não acredito que seja esse ano, tá? Eu acredito que, bem provavelmente, poderia ser ano que vem, porque a gente já está em novembro, já final de novembro. E a Honda registrou agora. Não teria um tempo hábil para a Honda já começar a fabricar e já fazer o lançamento agora no final do ano, meio que na correria. Eu acredito que a Honda deve manter a Twister 2023 do jeito que tá só aumentando o preço do jeito que eles fazem com os outros modelos de moto, né? Eles mudam o ano da moto no documento. A moto continua a mesma, mas eles vão lá e aumentam uns 300 reais, 400 reais no valor da moto. Mas eu acredito que a CB 300 deve vir para o Brasil, por quê? Vou te explicar. Como vocês podem ver, para quem já acompanha meus vídeos, para quem acompanha o mundo das motos, até em outros canais também, já está sabendo da, da nova Hornet 650 cilindradas. E a Honda parece que está apostando nesse novo modelo de motos. Ela vem com um design bem esportivo Já tem a CB500 Com esse design esportivo Agora a Honda está lançando a Hornet 750 Também com esse mesmo estilo de design E acredito que ela deve lançar, lançar essa CB300 aqui no Brasil Com esse mesmo design também é, Há um tempo atrás a Honda tinha lançado Estava postando nesse design Café Race Que é um design... Que a moto tem um farol redondinho na frente Um, um estilo meio retrô Aqui no Brasil não, não deu muito certo Tem pra vender na loja lá A CB1000 CB650 Nesse estilo meio retrô Mas é uma moto muito difícil para ver Na rua, é muito difícil Raramente eu encontro ela na rua Então com certeza não foi um sucesso de vendas E Mas agora esse design esportivo aí Da CB300F Tenho certeza que a Honda vai acertar é um design muito muito bonito. A moto também é muito boa. É o valor dela. Vamos falar sobre o valor. Questão, ela está sendo vendida lá na Índia por 225 mil rúpias, que dá cerca de 14.850 reais na conversão direta, tá? Então, seria o preço de uma mais barato do que uma Start 160, né? Porque a Start 160 tá, se não me engano, 15.700 reais aqui no Brasil. Aí, o ônibus parou, atravessado, o sinal tá verde, o que, que a gente faz? Espera, não tem nem o que fazer. Então família, é, se fosse pela conversão direta, que com certeza não vai ser, né? A moto seria mais barata que uma Start 160, uma moto 300 cilindradas top de linha. Mas a gente sabe que no Brasilzão a gente paga imposto. A CB Twister tá por volta aí de 23 mil reais. Aqui no Brasil, uma moto dessa, CB300F, com certeza, ele ia vir por volta de uns 28 mil reais. Beleza? Com certeza, família. É, menos que isso, eu duvido que a Honda iria trazer, porque a moto ela já vem com ABS de série. A Twister aqui ela é ABS opcional, né? Você pode escolher com ABS ou com CBS. Essa, essa CB300 não é opcional, ela já vem com ABS de série. Ela vem com bengala invertida, que é um acessório mais caro. A moto vem full LED, full LED, muito bonito. O farol dianteiro, seta de LED, farol traseiro. A moto é muito bonita. É, o painel dela é super completo. Tem indicador de marcha. Tem consumo instantâneo. O painel dela é extremamente é, completo. A moto tem embreagem deslizante. Seria uma moto De baixa cilindrada Com tecnologia de moto de alta cilindrada É basicamente isso Essa CB300F, família Por isso o valor dela Com certeza não seria tão barato Mas por ser uma moto bem bonita Que chama bastante, bastante atenção Com certeza Ele ia vender muito E eu quero saber a sua opinião Você acha que vai vir essa moto para o Brasil ou não? Minha aposta aqui é que lá pro ano que vem Daqui um, dois anos Essa moto chega aqui no Brasil Deixa seu comentário aí Faça suas apostas Sobre essa moto Se ela vai vir pro Brasil Ou não E quando você acha que ela vai vir, né? Vamos ver quem que acerta aí Fechou a família? Tamo junto aí Até o próximo vídeo Amanhã é feriadão É nóis, bom feriado pra todo mundo aí Tamo junto É marcha Na 160 Esquece A whole nother level Girl, he only fought you over cause you let him Girl, I guess he didn't know any better Girl, that man didn't show me ever Do what I can just destroy you you're special